Fala galera, tudo bem com vocês Miguel Alves aqui. Seja bem-vindo a mais um vídeo, mais uma aula do conteúdo Miguel Alves em Empreendedorismo Digital. Pessoal, fica comigo, assista essa aula até o final que eu vou te ensinar que o passo a passo como você criar uma página do zero no Facebook, beleza? Se você tem dificuldade em poder criar página, cara, você agora vai aprender agora de uma única vez a criar página para você poder anunciar, tá bom? Você criar suas campanhas de anúncios, beleza? Então isso aqui é para poder te ajudar te agregar demais, tranquilo? E se você já gostou desse conteúdo aqui, cara, desce aqui embaixo, mano. Desce aqui embaixo, já se inscreve no canal, deixa seu like, beleza? E também deixe sugestões também. Se você tiver alguma opinião, sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo nesses desses comentários aqui, porque vai ser muito importante. Eu vou ler todos esses comentários, vou criar conteúdo para você, tá? E outro ponto, muita gente está reclamando. Eu vou falar mais uma vez que você deve sim de fato, ativar o sininho, beleza? Quando eu entregar o conteúdo aqui, o YouTube vai ter o prazer de poder notificar você, tá? Pra você não perder o conteúdo que eu vou entregar pra você aqui diariamente, um conteúdo por dia, então isso vai te agregar demais, ele Não perde nenhum conteúdo, não, porque aqui é conhecimento puro e rico e sem enrolação, beleza? E sem mentira aqui de marqueteiros aí e gurus de internet, beleza? Então vamos para nosso conteúdo prático que eu gosto de poder trabalhar com vocês junto aqui o passo a passo, beleza? Bora! Bom, você pode notar aqui, tá? Estamos aqui já dentro do, do nosso Facebook. Então, tem um layout aqui meio que atualizado, ok? Mas o, o processo é o mesmo, não tem mistério, ok? Vamos clicar aqui nessa aba aqui, ó, no menu, beleza? Vamos clicar aqui no menu, tá? Clica, ok? E aqui você vai ter as, essas opções aqui, ó, no canto direito, tá bom? Aqui, ó, do lado aqui direito. Clique aqui em páginas, Tá? E aqui você vai colocar o nome da tua página, tá? Então aqui são as informações que você precisa saber. Então, lembrando, se você é, vai trabalhar com um produto é, físico, ou um produto digital, ou, um, ou a venda de um de um, um algo específico, cara, coloca aqui o um nome, tá? Ou da empresa, então vai ser bem importante, tá bom? Ou da tua marca, produto, como eu falei pra vocês, ou, ou venda de um produto físico ou digital, né? Você vai ter que definir isso aqui, tá? em meu caso aqui é um venda de serviços, então eu vou, eu vou, vou colocar aqui, ó. Então eu vou então eu vou colocar aqui, beleza? Gestão de tráfego, né? Gestão, ó. Vamos colocar aqui, sempre tipo maiúsculo, ó. Gestão, tá? De tráfego. Okay, ó. Beleza? Gestão de tráfego. Então você pode colocar aqui sim as categorias. Vamos colocar aqui marketing. Marketing. Vamos ver se nós achamos aqui alguma categoria desse aqui, ó. Agência de marketing, você pode publicidade de marketing, OK? Vamos colocar aqui de novo aqui mais uma. Marketing, Você pode colocar aqui de acordo aqui com com teu é, com teu projeto, tá? Com teu serviço, com teu produto, tá? Que isso aqui é bem especificamente mesmo, tá? Ó, serviço de marketing na internet, vou colocar isso aqui também, tá? É que você pode colocar aqui uma descrição, tá? Não tem importância, ó. Ó, gestão empresarial. De negócios. Então você pode colocar é, uma descrição legal, bem interessante. Eu isso colocando aqui só como exemplo para você, tá? Mas você pode colocar aqui da forma que tu pretender aqui, que seja de acordo com o teu projeto. Tranquilo? Clicamos aqui, ó, em criar página, beleza? Criamos página aqui, ó. Vamos aguardar um pouco. Ó, foi criado aqui, foi aceito. Tá, você vai rolar aqui embaixo, ó, rola tá baixo. E agora você vai adicionar aqui ó tá bom o perfil foto de perfil vamos clicar vamos colocar aqui por exemplo que vamos colocar aqui uma a nossa marca aqui tá bom Ou se você é uma marca você vai colocar a marca se for, se for você coloca com você tá bom que eu que isso representa demais pessoas conecta com pessoa mas aqui só para poder te exemplificar tá bom como que você vai vai, vai fazer para tá fazendo aqui esse processo beleza bem nem sem direto sem enrolação bem direto mesmo ao que nós pretende Clica aqui, vamos selecionar a imagem, tá? Pronto, ó. Colocado aqui já, agora, vamos, vamos colocar agora uma capa agora, tá bom? Vamos adicionar capa agora, tá bom? Clica. Vamos aqui, ó, vamos buscar uma capa aqui interessante, tá? Bem legal. Vamos colocar aqui, ó, já tem uma, uma, uma imagem aqui, vamos clicar aqui nessa imagem. Ó, pronto, ficou legal, tá vendo, ó? Ficou bem interessante, tá? Vamos clicar em Salvar. pronto nossa página foi criada tá bom olha só que interessante que tá ele ainda te dá para você de forma automática para você adicionar ok o WhatsApp se você quiser adicionar é, o WhatsApp na tua página cara muito importante isso aqui tá bom você pode se de fato colocar não tem problema beleza pode colocar tá tem aqui essas três opções ó Receber mais em mensagem, né? Que o WhatsApp também mostra o seu anúncio às pessoas, tá bom? Exiba seu número de WhatsApp na seção sobre páginas, tá bom? Cria anúncios no WhatsApp também. Então, olha só que interessante, tá bom? Então é muito importante você poder é, atuar com o teu WhatsApp também. E lembrando que é o WhatsApp Business, tá bom, gente? Não é comum não, é o Business. Tranquilo? Vamos clicar aqui, ó. Fecha, pode fechar isso aqui, tá? Porque você não vai colocar o WhatsApp, tá? Mas pode fechar assim. Aqui, ó. Nossa página já foi criada, Tá bom? a nossa já foi criada então é outro ponto que é muito importante que a gente tem que fazer aqui tá a gente tem que preencher não pode esquecer tá a gente poder preencher essas, essas informações tá bom de localização site tá bom você pode inserir o telefone aqui inserir um e-mail é muito importante para é, o facebook poder é, ter mais uma confiança em você tá bom não deixa isso aqui pelado não tá sempre você faz umas postagens também que okay, na tua página, alimente a tua página, alimente, tá bom? Uma dica que eu dou para você é importante aqui sobre página, tá bom? Não vá só criar uma página e sair meio por aí torto a doido aí sem, sabe, sem fazer esses processos não. Por favor, porque isso aqui não vai te fazer você, tá, você tornar-se profissional não, ok? Então, de fato, faz esse processo, tá? Vamos lá. Adiciona aqui, ó, já criamos nossa página, tá bom? Você pode adicionar um botão de WhatsApp. Tá Só, só para recapitular, OK? Faz postagens também, coloca copies, coloca também é, imagens do ou vídeos, tá bom? Do teu produto, serviço, da tua marca, empresa. Coloca também, vai ser muito importante isso vai mostrar mais é, mais uma confiança, tá bom? No teu Facebook. Vem aqui embaixo que rola, tá bom? Segue aqui, convida umas pessoas para curtir tua página, tá bom? Faz isso, porque isso aqui vai aquecer tua página, tá de forma automática, ó. Vem aqui, ó. Ah, convido umas as pessoas também muito importante isso aqui esse processo tá bom coisa que ninguém fala ninguém ensina pessoas fala para você gastar é, grana aqui tá bom então depende demais mas se você tá usando de forma tranquila bem mas é mas bem alinhada não tem esse mistério não tá? segue pessoas aqui ó segue que automaticamente quando as pessoas ficar curtindo a tua página tua página já está sendo aquecida beleza vou clicar aqui vou enviar convite tá? Então você pode aguardar que as pessoas vão é, vão curtir a tua página, porque tua página já vai estar alimentada de conteúdo aqui, OK? E aqui embaixo aqui, como eu falei para vocês, cara, coloca aqui, ó. insere aqui é, é uma, uma localização, tá? Isso aqui é bem simples de fazer, qualquer um faz. E sabe um site, se você tiver um site, caso que você não não tiver, esse qualquer site aqui, especialmente cria um link, por exemplo, né, personaliza um link legalzinho no no no, no Linktree tá é, usando o WhatsApp cara isso, isso é, já tem lá aqui também que vai servir também como site tá muito importante coloca aqui o número de telefone tá pode manter isso aqui inserir é um e-mail um e-mail seu de contato ok é, manter uma horário aqui para o funcionamento da, da página tá deixa isso aqui muito importante que isso aqui é muito legal as pessoas vão é, realmente vão curtir tua página aqui vão é, ter realmente um prazer tá de poder estar tá aqui na tua página beleza então a nossa página já foi criada faz as postagens como eu falei para vocês e isso vai ficar muito show aí, tá? Passar mais confiança e credibilidade para ter o serviço ou produto. Tá bom, gente? Nossa aula de hoje era essa aqui. Espero que você tenha gostado. Se você tiver gostado, cara, não se esqueça de poder deixar seu like. Beleza? Dá seu like aqui, deixa seu comentário, que vai ser muito importante para a gente poder estar tá crescendo aqui juntos. Beleza? Então, nossa aula de hoje era essa aqui. Espero que você tenha gostado, beleza? Um forte abraço, fica com Deus e até o um próximo vídeo.